Muito bem, começando mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, começando mais um vídeo no canal. Peço aí para que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas aí, para que todos aí possam aí receber a notícia e ficar bem. Pois bem aqui no estado do Paraná, né, é, na, eu moro aqui na, religião, na região metropolitana aqui de Curitiba, mas aqui no estado do Paraná os deputados aí já aprovaram, né, em primeiro turno aí a desobrigação do uso do protetor facial aí em locais abertos, né, mas também eles querem ampliar isso para acabar com essa porcaria aí de uso desse equipamento que já não tem mais sentido nenhum, né, a não ser aí é, fazer com que as pessoas aí nos últimos dias que teve calor aqui ficassem sufocadas né por causa do calor sem poder respirar e é bem da verdade que a maior parte das pessoas a grande maioria das pessoas já não usa mais esse protetor facial aí é, em determinados lugares principalmente quando estão andando nas ruas né ainda alguns pandemínios né que andam aí na, na nos carros com vidro fechado aí com máscaras eu conheço pessoas aí que andam no carro sozinha, fechada com duas máscaras ainda para se proteger aí do vírus, não liga ar-condicionado, nada, se imagine como é que é essa pessoa, né? E aí você tem que pegar também e, e colocar-se no, no, no meio das pessoas que é, utilizam o transporte coletivo, muitas das vezes o transporte coletivo lotado, ah, algumas pessoas não gostam que abram janelas, você imagina esse troço aí tudo trancado, né? ainda mais aqui em Curitiba, que os ônibus não têm ar-condicionado, é, você tem que abrir as janelas, ou o ar do ônibus que sai ali, mas é muito fraquinho. Eu andei de ônibus esses dias, é horroroso, é horrível, é horrível andar de ônibus com com esse protetor facial. E eles estão aí tentando aí acabar com essa com essa palhaçada, né? Claro, há muita resistência, né? Principalmente ainda de alguns pandemínios né? Que ainda estão resistindo aí ao uso desse protetor, né? Então eles querem aí fazer aí com que é, seja de, é, desobrigado em determinadas partes, mas use em outras partes, coisa que não tem sentido. Se você está num restaurante onde é que tem 50 pessoas e você entra de máscara, depois você vai almoçar, você tem, as 50 pessoas né, ou mais tem que tirar máscara, não tem sentido. Então é algo que não, não, não tem sentido nenhum, né? Então quer dizer que dentro, do, é, dentro de um ambiente onde que você, você saiu, você está andando na rua sem máscara. Aí, quando você vai entrar num lugar fechado, num shopping, num cinema, enfim, etc., é, dependendo do lugar que for, aí você põe a máscara, quer dizer que lá fora ou, ou você pegava o vírus, então dentro você não pega o vírus, é algo que não tem sentido, é algo que não, não, não bate na cabeça, né, a não ser de alguns pandemínios e alguns aí, secretários de saúde, é, que nem aquela Márcia Solac, lá que é secretário de saúde de Curitiba, e o Beto Preto, que é o secretário de saúde do Paraná, eles vão vir candidatos, olhem bem eles, e vocês também têm que olhar todos esses é, deputados aí e, e que não lutaram contra você, mas sim colocaram essa pressão para você usar máscara. Esse governador aí é, também, vocês têm que ficar de olho, porque todos eles vão vir para a reeleição. Então é hora de fazer uma renovação e, colocar, e tirar esse pessoal aí desse cenário político. Mas eles estão aí, né, aprovaram ontem, né? Então hoje aí, é, no dia 16, eles vão aí para um segundo turno. Já passou no primeiro turno aí, a é, gente é, já passou no primeiro turno aí tranquilo, então agora eles vão aí para um segundo turno, né, onde as pessoas que não utilizavam máscara e pagavam uma multa aí eh é, entre 550 a 1520 reais, se eu não estou enganado. Ah, não tem sentido nenhum, né? Daí ah, o, o projeto só não foi é, mais à frente aí, porque esse é, secretário de saúde aí, Beto Preto, aí pediu o adiamento aí para conversar com o governador, não sei o quê. É aquela, aquela coisa de sempre, porque ele quer manter o pessoal todo no cabresto, assim como ele, assim como o Rafael Greca aí, né, o, pre, o prefeito fofinho, que também aí é, quer aí manter você aí é, nesse estado aí de pandemia. Ontem também aí, o, o, o ministro da saúde, Marcelo Queirola, Diz que já tem aí é, duas é, variantes circulando aí no, no Brasil. Mas vai haver variante, vai haver Brasília, Kombi, Fusca, Opala. Vai haver tudo aí é, ainda, ainda aí rodando o Brasil. Então as pessoas têm que é, entender que chegou a hora aí de acabar com essa bobagem aí de uso de máscara, de distanciamento social e a hora de nós... É, tocarmos a vida Para que nós é, possamos aí, é, Ter a nossa vida de volta aí, e, e ficar longe aí Desses pandemias malucos Inscreva-se no canal Clique aí no sininho das notificações Vamos ficar de olho aí para o fim Do uso dessa bobagem aí Que é esse uso de máscara